Nilton dos Trincas, formule a sua pergunta para ele. Bora lá, Nilton dos Trincas, boa noite para você. Formule sua pergunta. Boa noite, boa noite aí a todos, participantes, o pessoal que está assistindo aí. Boa noite, Vilmar aí. Prazer estar tá falando aí com o Mestre. É, a minha pergunta é, Vilmar, é, assim, hoje em dia eu, sou, eu crio trinca e coleiro, né? Mas eu curto muito o Curió, mas eu sei que eu não posso. Criar curiol junto com o coleiro. Mas é sobre, é sobre o encarte, né? O local, o ambiente que, que você encarta o seu, seu seus curió aí, se esse ambiente que você encarta para o seu filhota aí, eu posso estar tirando, aproveitar para uma outra espécie para também chegar num, num resultado positivo porque hoje em dia cara é se tratando de encarco para qualquer espécie não é fácil né mas é a experiência desse pessoal curioseiro aí ao longo de, de muito chão aí é também serve para nós que criamos de peça. eu gostaria de saber de você aí que é que você pode falar sobre isso aí Manda aí, meu amigo Vilmar, pode falar. Olha, esqueci o nome do amigo, é o... É Nilton dos Trincas. Ele é um criador de trinca-ferro. Oh, bom prazer, Nilton. Boa noite para o amigo. É, eu não sou trinqueiro, nunca entrou trinca na minha casa, nunca entrou polirinho na minha casa, só gurió Mas o que eu estou passando de informação, eu não sou comércio não, tá? É é é, gente, é é uma troca de informação, a gente aprende... Sabe? Eu não posso ficar isso para mim. A gente tem que trocar ideias, porque... É, foi sempre isso que eu aprendi com o meu. Sempre vou falar isso, meu amigo Júlio Barbosa. Tá? Então, eu respeito demais, muito curioso, respeito mais a classe passada, a linha todo. Mas, como nós falamos de vetorização, corrijada e lapidação, a gente está falando para todas as categorias. O, o, qual é a da fibra para, para o canto clássico? É que o canto clássico ele é definido com a federação, uma confederação, por clubes, por entidades, né? Ele tem um padrão, né? Só que as notas musicais são definidas pela cobrar, vamos dizer então, ou algo mais. Enquanto fibra, para qualquer tipo de passo da fibra, é cantar mais nada, independente da nota musical que tome dentro, né? Pode botar uma nota de trincafé, pode botar uma nota de cujo junto, pode botar, enfim, pode misturar, fazer uma salada com canto dele, né? Enquanto nós contamos cantos, você, é por, se não é tempo, né? Fibra é é, é, é por tempo, né? É certos, certos, certas fibras, o curió é por tempo, se não me engano, né? O zinca e o cueirinha é por canto, né? Mas a metodologia de trabalho é a mesma, tá? O cuidado é a mesma, porque eu a ferro, o zinca ferro tem o seu canto clássico, vamos assim dizer, se a gente pode definir aqui no sul, se eu não me engano, são cinco notas, né? É, tal tal tal tal né eu digo tal tal tal tal tal só para efeitos de saber mandando vim um tanto na cabeça são cinco notas dá três notas de entrada e duas de segundo modo estou bem certo ah tá? mas já veio aqui gente aqui na minha casa querendo fazer CD com uma nota só porque o, o clube aceitava no torneio canto de café com uma nota só não existe canto de café com uma nota só sabe Falta de conhecimento do pessoal, sabe? No mínimo tem que ser duas notas. no mínimo, pode ser, sabe? E aí você tem, tem, tem que. Mas o, o, não vou me atender esse detalhe de regulamento. Mas, então, falando isso, o que eu quero dizer é o seguinte, o manejo é o mesmo. Você, você quer ter um tricafé perfeito, pega o bom CD, faz a vetorização, e aí depois ele vai disputar também a rota lá na frente. Entendeu? Mesma coisa é o Culeiro, o Culeiro tem um canto maravilhoso. Sabe, agora tem gente que tem, tem, tem tá, duas notas, três notinhas, duas notas, sei lá, ninguém vai me ater a quantidade de notas também, mas não é o mesmo trabalho, tá, você pode ser aterro. Eu posso dizer para você, pela, pelo meu trabalho, pelo meu estudo lá atrás, é, que na fibra, eu se eu fosse tocar a fibra, eu sempre ia formar líderes, sempre. Meu manejo ia ser aquele que eu expliquei na última live, seria o manejo do viver, sempre formar líderes. Leninho lá em cima, formar ali. Não sei se você ficou, se, se ficou contente, faltou algum detalhe? Então. Não, não é sim, eu entendi sim, Vilmar. É, no meu caso aqui eu não, não, não crio trinca-ferro para fibra, né? É, eu, eu crio para encaixar de canto clássico, né? Aqui eu uso o grego modo. Né? E o escolher também, eu uso o encaixe do terceira nota. Mas é, eu entendi muito, bem, e obrigado aí. Sempre procura fazer a tua vetorização, para você não haver perda, muita perda. Não que é um que é o um, é um resultado 100%, não, tá? Mas sempre, faz a vetorização, sem resolver é, garradores, sem resolver fêmeas, sabe? Os filhotinhos. Tem que ter cuidado. O, o 35 dia é, um, é, é ali que está o segredo. Automaticamente, o corretivo também é ouve, enfim, né? Toda uma etapa de manejo, tá?